E o clube do Bolinha vai sair de novo, né? Porque as princesas, quando vem, quando vem é, Girlene pra cá, a vizinha ali agora, as princesas saem e... Nossa, você não queria que as princesas fossem? Só porque eu falei isso, ele, ele queria que minha mãe e Brenda fossem de novo tirar dois da gente, que elas vão sempre. Mas eu disse isso, e agora tá repetindo no vídeo, né? Olha isso, isso vai ficar, tá? Tchau, tchau. Tá certo, eu tenho que prezar Cara, com a mesma menina, né? Só que aí ela me lembrou, a, a, princesa, a rainha maior me lembrou. Não pode ser que você... Não, você se diverte sozinha com, com o Jirlene quando vem pra cá. Não. Não pode ser princesa, sabe disso aí? Tá. Não, aqui, aqui pode ser princesa, aqui não tem essa frescura de princesa, não. Que, inclusive, depois eu vou trocar um assunto com vocês sobre essa questão de princesa, essa questão da Avon aí, que fez uma propagandinha interessante sobre as princesas negras e tal, que não querem ser chamadas de princesa. Depois vamos conversar sobre esse assunto, porque aqui em Panamá tem uma princesa negra, panamenha. Vamos enrolar essa história aí. que negócio do. É, até que a chuva hoje deu uma trégua. Choveu aqui, é aqui. Boa, aqui Verônica? Né? Choveu aqui, Verônica? Não, Leandro. Vamos um calmão pela raiz. Você foi sair, né, Fidel? Foi uma chuva passageira. A chuva hoje deu uma trégua pra gente aqui. Tá, o tempo tá feio, né? Ih, sou é, Tem um pãozinho aí, filho. Eu comprei. Eu esqueci de pegar. Você pousava assim, olha. Aí, Breno, tem pão. Canela, isso daí em cima, depois canela. Depois você liga o drone quebrou, dá para salvar ainda o drone? Não, não. Ele cai normal. Eu limpei aqui, olha, a gente tá aqui, Eu só... tinha hélice de Leandro, ele já, já bateu assim, olha, de lado alto, pô no chão, Deus ele Deus não quebrou. Deus isso aqui, que olha. olha quer, pode... que ele botar agora, ali? Dá para colocar, a bota para regravar. Olha, bate lá assim, assim, Mas vamos embora. O quê? Eu sempre dá. Vai dar merda. Vai... Mãe tava indo para casa do vizinho. vizinho por? quê? Não, não, boa, tá Vamos ver o. drone. O drone do Cristiano flutuando aqui. Nossa, a gente sabe ali, ó. Isso é o quê? Isso aqui é, é a pista de pouso, isso aqui? Era, por causa que Ai, Ah, tá sem redição. Tá, então pega e bota aqui no lugar, por favor. Guarda aqui. Eu já comi isso. E essa cola tudo que Ah, o cachorro, olha o cachorro. Olha o cachorro, só olhando, ó. Olha, olha. Ó, seguir pra cima de mim, eu vou quebrar, hein? Ali não, não pode quebrar nada. Ó, vai. Só Tá bom. Vai vai bater. Vai bater. Já falei que vai dar errado. a A caraca do vizinho, ó. Aê! Agora sim! Aprendeu Agora a pousar, hein? Viu? Ele oh. tem hora que, que bate uma corrente de vento ali. Não... Cara, Cara, que tá lindo, lindo esse laboratório. Tá. E você, tá na expectativa aí? Que Você é queria é ver carinhoso. também? É carinhosa, é menina. Você queria ver? Queria? Você que queria ver? Hã? Que maneiro! É Ela, menina! Mas ele deixa? Ela deixa. Eu não tô passando a mão aqui, velho. Ele tá falando do vizinho. Uhum. Merda, minha mão não entra. Bora. Calma aí. Minha mão entra, só. Aqui, amor, que Labradorzinho carinhosa. É essa aqui, aqui, olha aqui. Olha aqui, velho. Olha que linda. Toda carinhosa pra fazer carinho, você vê, ela já se encosta todinha. <risos> é, tá na expectativa do drone. Vamos. Tchau, tem princesa. Que, o drone tem que ser para um lugar. Se tivesse um corpo, ele ia embora, mas eu conseguia trazer aqui porque tu perde o controle da zebra. Pedro, é, por favor, pega o um saco que pode no lugar. E anda logo, anda você logo, sai indo embora, hein, Senão fica aí para trás. Acho que vai cair o pedaço. Ah, com certeza. Ah, tá. A outra lá, na cachorrinha é na expectativa lá pro, pro, pro drone subir. Uhum. Ela parou na, parou na seca ali, ficou olhando, esperando o drone subir. O drone. Ah. O drone está ali atrás. O drone. E é aí, você quer é aguardar? Estamos indo para. Deixa eu botar o cinto. Daqui a pouco vai começar a gritar o bagulho aí. Estamos indo para. Aqui é o barriadzinho. Já conhece, né? Estamos indo para a segunda missão do Clube do Bolinha. Agora é no shopping. Fazer o que eu não sei, mas quem convida é que planeja as paradas, né? Então convidaram sim, sim. a gente vai. e vão ver que bicho que dá. Olha Esquerda. Né? A segunda missão do Clube da Bolinha. Vou comer a tromba d'água, daqui a pouco chega. Ou não. Sabia que muitas vezes também acaba indo embora. Estou cansado de ver o céu assim e de repente ele tipo, evapora. Evapora da coisa, daqui não tem buraco na bunda. Ah, já chega de buraco. Oh, oh, Vocês estão conhecendo aí o caminho daqui de casa até o shopping. Ao vivo ah, é. Ao vivo, ao é. vivo não né Sem corte é né? Sem corte, sem é. censura Não. Ah, cru Scoop cakes. Dois, três, cinco, é. Não, eu não quero mais. Não, não quero não. Obrigado. que? Não, não, não, não. isso aqui. isso é porque choco esse. Isso é bom, né? Você é dos sonhos? Não, tem muita esposa menos aqui. Ah, aquilo lá é uma. Acho que é uma meia-meia-náudio do livro, né? Promoção. Aí então, vamos O naval que vai gostar. foi? Leandro. É, vai gostar. É, hoje está cheio de arte aí. Eu já tirei muito, né? Vou lá pra cima. Já ah, um de já. de tiro aqui. Hoje tem uma feirinha aqui de arte. Vamos ver se tem aquelas artesinhas absurdas que nem tem no Brasil. É, vamos ver aqui, vamos ver se tem. E aquela palhaçada que tem lá de... Menina tem que colocar a mão em, em homem nu. essa paracela de pedofilia, zoofilia, besterol, não ai ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, tem que fazer barulho pra poder não romper o um AdSense. Então, a música pode dar desmonetização. Vocês conhecem o Dino, né? O Dino da Média, o está desligado. A Madison está toda enfeitada, agora estão felizes que vão. É, agora estão felizes que vão pro.. Eles vão pro pra Copa do Mundo, estão enfeitando, tudo com vermelhinho. Hoje chaco um é. não vai hein? Será que não pensou montar o um lanche não? É, pode ser uma, hein? Pode ser uma. Mas ruim é que não tem caninha. É, tem isso tem seu público aqui. Tem público, mas não tem o seu público. que ainda tá desenvolvendo. Né? Tá. Tem que deixar desenvolver. Uhum. Agora é a hora boa porque ele deve estar tá abrindo as pernas. Acho um negocinho assim legal, que eu acho que você não vê. Isso, isso seria é uma boa pra aqui, né? Ah, tem um custo mais baixo. Aham. Uhum. E tá, tá aí, tá, tá disponível. Eu acho que isso aí é alguém que... já tá. tem que fazer isso aí. É. A gente vai tá muito para... em e, e, e... Malamar. Pessoas montam esses, esses negocinho e faz, faz um concerto já aqui. É a média de 500 dólares, aluguel 500 a 700 dólares. Aí Araújo, fica a ideia aí, ó. Um quezinho é no meio do shopping. Isso aqui pra você seria uma ótima, ó. É, é. Tipo, Fazendo tem Shopping Eldorado, tem alugando. No terminal Aldor, tem, tem, tem do é O Brook. É, o Brook. Brook. É. O Panamá passa por lá. Hoje é, exato. A da Nike. Hoje o shopping está movimentado. Tá no tem Tem outro shopping também, tem sapato barato pra caramba. Aí tanto. Aqui? Normal, normal. 2 dólares, isso é normal. Comprei três sapatinhos pro meu filho, gastei 15 dólares. Eu já também isso. É, é, eu já mostrei cara. isso aí também. 1.700 de entrada, mais 150 por mês. Olha é. é assim aí, ó. ó. inicial de 1.700 e mais 115 por mês. Tu leva. É, ou a mala ou o banco, né? É mala bom pra trabalhar. Ou a mala ou o banco. Adecivar, o banco. Também. Isso aqui, 1.300 de entrada, mais 97 por mês, dólares. É por mês? É. Às vezes é por quinzena também. Não, aqui é pra quinzena. É, Acho que é por mês. Eles a surpresa, mas aí você vai ver é por quinzena. É uma marca japonesa, uma marca nova. Bem, nova aqui em Patimari. Oi? Vai embora? Não, tá vindo de carro. Vem, dá, não parece. Só parece a bem, dá. Que marca é essa? É uma marca japonesa. Essa aqui que, é a... essa é a brilhança. Tá é tomando sabe que eles querem comprar? Ai, verdade, de é maneira que Esse aqui que é uma marca que misturaram, parece que misturaram o é, BMW com outra coisa, outra empresa lá. Carretão. O Alexandre tá ali, ó, mostrando os amigos dele ali, apaixonado.